Como é que é a malta do ação já aqui para mais um vídeo, estamos aqui com o um amigo Nuno Gil, o soldador, olha aí, <risos> <o meu risos> Nuno Gil, o soldador, soldador. Teve, teve a soldar -a à noite, mas pô, ali um pinguzinho de sol. É só, só me convida quando eu saio da noite, mano. <risos> quando eu saio da noite, peço ele, é. Bem, estamos a ir onde hoje, hoje estamos a ir à Ignition Vortex, fica ali na zona de Coimbra, e vamos aqui também com o nosso amigo, o Gabista, o nosso amigo, vocês, o Gabista, Olá, olá, malta, é o homem dos quadrantes, faz aqueles quadrantes fantásticos, Top, que vocês já viram, sim. já fiz partilhas, mas eu vou deixar o link na descrição basicamente põe os carros velhos com aqueles quadrantezinhos novos, que fica mesmo bacana. e Consul... a yeah, Consultem que vocês vão gostar do, do que vão ver. Quem não conhece, quem conhece já está a ver que temos ali coisa boa. Agora, nós estamos a ir a onde? Estamos a ir à Ignition Vortex, que é um parceiro aqui do nosso amigo, o Gabista, e eles ali na Ignition fazem instalações de rádios, insodorização de carros, a gente já vai falar melhor com o, com o dono, mas dou-vos já aqui um lá o que é que ele faz. E vamos fazer o quê? Vamos instalar aqui no nosso Passat CC, nós temos aqui um rádio, não é Android, e a gente gosta de rádios Android. O homem faz instalações de rádios Android nos carros novos. Ou seja, a gente fica com o look original, mantém as funções da ventilação, do ar-condicionado, do aquecimento de bancos quando os carros têm essas funções, mantém no rádio e conseguimos adicionar o Android, o Waze, o YouTube, essas coisas que a malta gosta. Resumindo aqui, baralhando, ficamos com o look de um rádio novo, mas a manter aqui a cena toda das funções do rádio velho. O Luís já vai explicar ao certo os rádios que faz, ou os rádios que instala, as funções que faz, o tipo de trabalhos que faz na Ignition Vortex, mas vocês fiquem por aí, acompanhem tudo que vão ficar a gostar, porque aquela malta que quer mudar para rádio Android, mas quer manter o look original, vai adorar este trabalhinho que vai ficar mesmo top. Vamos montar no CC, mas vocês vão acompanhar tudo, eu, o soldador e o Gabista e, e o Luís, vamos fazer aqui uh, uh, a amostragem, vamos fazer a amostragem. Mais daqui a um bocado já estou normal. <risos> Vai, fica por aí, vamos à Ignition Vortex em Coimbra, conhecer tudo e os rádios, bora lá! Bem, já chegamos aqui à Ignition Vortex, estamos aqui com o amigo Luís, o Gil já tem os olhos menos soldados, já está mais bem disposto. Amigo Luís, olha, antes da gente ir fazer a mostrarmos o que é que vamos fazer, diz primeiro onde é que isto fica concretamente. Zona de Coimbra, mas. a nossa loja em Coimbra, na zona dos banhos secos. Banhos secos, olha. Banho... É mesmo à beira aqui do ICM. Ah, banhos banho secos. Banhos banho banho secos. Banho é. Fica ao pé do quê? No ponto é, da aqui, da é a mesma entrada ao Hotel Dom Luís, Ponte Rainha Santa. É fácil de ver. Sim, é mesmo este... da Nacional. Waze. Waze. Exatamente. Olha, este é o teu espaçozinho, não é? É onde tu fazes um carro de cada vez. É? Um carrinho cada vez, sala de espera, de espera as pessoas podem aguardar enquanto se faz os trabalhos nos carros, se não for uma coisa muito complicada. Exatamente, aguardar os serviços sem hábitos, se a longos, pode ir Tem até lá. o hotel. Aqui é, digamos, a tua género de loja, posso dizer assim? Sim, é onde, onde tenho os produtos, onde que tens... desde a iluminação, toda a gama da loja, da loja RAM. Pinta dip, colunas, amplificadores Ou seja, a malta pode vir aqui comprar co qualquer coisa, se for um gajo que não, faça em compra, casa, compra, ou ah, lembra, ok Lâmpadas, olha, isto é, aquelas pinturas, aquelas Pinta tintas das é, dip, exatamente. Tirar e remover é. mais tarde, se não gostar. Top, olha, não sabia Epa, que tinha aqui isto. acessórios para montar um rádio, caixas, árvores de remate, rádios, carregadores este tipo de coisas. Olha, antenas, colunas... E quando... Uns carros que é preciso de fichas, tudo que é fichas de antena, de ligar rádios, tenho aqui tudo. Suba, olha, a malta do, do som. <risos> Espaçadores, manomes de turbo, é. câmaras de estacionamento. Está aqui uma coisa que a malta me perguntava muito aí há dias no Instagram, salvo o erro. É. Aqueles subwoofers pequeninos, de meter uh... é complicado, é complicado. ou debaixo do banco ou atrás de, das costas que não ocupam espaço. Vocês podem ver, é? estes subos ocupam... também ocupam muito, muito mais, é? diga-se passagem, é mas ocupam muito mais espaço do que estes aqui. estavam me a perguntar onde é que vendia e há, e há dias, olha, aqui o amigo Luís, tem aqui... <risos> Trabalhamos é com produtos que de... não são baratos, mas é o que é, o que é melhor do mercado. Claro, claro, claro. Ele, que são alemães uh, e a Focal que são franceses. Ok, ok, ok. LEDs para dentro para fora uh, por produtos para detalhar para pro Meguias que eu escolhi Porra. basicamente é isto. aqui é a zona basicamente onde fazes os trabalhos é material de é apoio aqui as é soldas zona técnica que não convém ver também é, é é a é. zona é a zona de soldas é né? a zona de soldas Sim. este é o que vamos usar Sim. este é o rádio que vamos, vamos montar específico para o grupo Volkswagen o, o Volkswagen o Seat e o Skoda mantém o estilo original com o máximo de tamanho de ecrã e também mantém o leitor de cd e dvd. Ok. E a, a nível de câmara, vamos montar uma câmara super discreta, pequeninha. Fica ali na zona do... Por, da, cima, por cima da matrícula. Da matrícula, né? da, Sim, e com um angular bastante grande na ordem dos 170 graus. Olha, em termos de características, sabes de core algumas coisas? Sim, é isto é uma op... plataforma nova que está a sair com um processador octa Já é um octacore? É um octa, é um octa MediaTek, uh, tem dois núcleos a 2 GB, 4 núcleos a, a, a 1.6. Depende da, da utilidade okay. do nível de núcleos. 4 GB de RAM, 74 GB de memória interna. Isto é uma bomba! Tem, já... Hoje eu vou ficar é, melhor é, com é, o Rádio do que o computador em casa. É, é do computador caro. em casa? A nível de conectividade, tem 4G, tem Wi-Fi do Band, 2.4 e 5 GHz também. Top. Faz Apple Card Play, Android Auto sem fios. E é Android, Android 12. Agora vamos ficar aqui com a instalação. Vamos, não vou filmar tudo, tudo, tudo, porque senão tínhamos um vídeo aqui de 3 horas. Parecia era, um. Era, era, era um filme. Parece um avatar. Aqui o amigo Luís vai proceder à desmontagem e montagem. Vou deixar com, com os takes para vocês verem como é que fica. Vamos lá? Bora, siga vamos lá! Já está aqui instalado o rádio. Olha, fecha aí a porta e abro para vocês verem. Das funções que faz, agora. Uma das funções que fica a fazer é tal e qual como o original, né? fica aqui a, aqui porta a informar meio, portas, rotação, temperaturas, combustível, com, cinto. Exatamente, baquilha. fica aqui a funcionar exatamente como o original, amigo Luís. Mais funções que podes mostrar aqui à malta? Ah, este aqui, a malta já sei que vai perguntar. Olha, a gente regula aqui a ventilação e aparece aqui. No rádio, tal e qual como o original, o original não engana nada. Agora, fala, promove tu aqui o rádio, o que é que tu mais nos podes mostrar aqui? Pronto, não se vê muito bem no vídeo, mas este rádio já vem com um ecrã HD, uh, 1280x720, uh, que é uma inovação recente. O que, é que, o que é que temos no rádio Android? Podemos ter o Waze. Olha o torque, olha o torque, deixa-me mostrar pode... já aqui o torque, a malta, olha, a malta vai cair isto de certeza. Pronto. A malta tinha que era de muitos manómetros. Tem aqui toda a informação para apagar erros, etc, o torque funciona na perfeição, na perfeição. Pronto, então o típico rádio, leitor de música, USBs, este, este rádio já tem Android Auto e Apple CarPlay sem fios, para aquela malta que gosta. Toda a panopia de aplicações da Google, Play Store, Sim, Spotify, tudo o que tem num tablet tem aqui, é, é tal e qual, é? rádio através da internet... Hum... YouTube. YouTube, Tidal Music, para quem gosta também, GPS Offline, obviamente, que dá jeito para quem não quer estar a usar a internet, uh, Google Maps, também para quem Tem tudo para quem aqui, gosta. a gente pode pôr o tal cartão de memória no 4G ou fazer do hotspot. pôr o cartão SIM, ele tem 4G, 3G, e, ou fazer hotspot para o Wi-Fi, e que o Wi-Fi tem dual band a 2.4, okay, e, e, por... e a 5 GHz. Exato, e... o telefone a fazer de, de Olha aqui, o meu, o meu telefone já, no A100, a gente liga. Um... E fica a fazer de hotspot para ver YouTube, vídeos em andamento, tudo. Sim, que permite. Outra coisa, mais atrás, está a funcionar. Ainda não temos câmara Ainda montada. não temos câmara, mas é o, pra, é o passo que é. vamos fazer Censos de a seguir, um não é? Tempo. Sim, está aqui, aparece logo aqui o sensor aqui. Quando tivermos câmara, vai aparecer Sim, a, a, imagem da a imagenzinha, é já a à seguir. maneira, é já a seguir. Pá, eu agora vou estar aqui, como é que isso volta porque... ao menu? Uh, Ali na casinha. Aqui ou aqui. Ou aqui também, também. Ainda vou ter que me habituar aqui a mexer Virei no rádio. A rapidez do, do rádio. Bastante, bastante rápido. E o toque? É, Sim, é multi toque. Como vocês estão a ver, é um ecrã bastante grande. 8 polegadas. É um ecrã grandinho. Pá. Assim, mantém o aspecto original, com os botões. Um bocadinho mais pequenos do que os originais e o leitor de cima. Sim, mas, DVD mas também é temos lógico. um ecrã muito maior, não é? Isto com, com o YouTube, o GPS, não sei o quê, fica uma maravilha. Exatamente. E consegue dividir aqui o ecrã depois com. com ah, o, olha, isso é muito com, fixe puxar. Com duas aplicações. Puxar duas Olha, isso é muito fixe. Podemos ter o aqui, por exemplo. música e os mapas. Ou lá, então diferente. aqui os manómetros e aqui o Waze. Também, também. Está -te a ver? Tens de pensar na malta do Aço. Exatamente. A malta vai querer aqui os manómetros e aqui o Waze. Waze. Ou é por dos radares. É, não é Gil? É que é para ir a puxar, ver os manómetros e, e depois ver se tem polícia. <risos> Bom, o que é que vamos fazer agora? Qual é o próximo passo? amigo Luís. Agora vamos passar o cabo para a câmara e pois. montar a câmara. Digamos, também. agora vamos à parte mais difícil do é, trabalho. mas também é interessante. É, então bora lá, vora vamos lá. montar a câmera e depois voltamos aqui para, para ver, ver a funcionar. A funcionar a câmara. Bora lá. É. Atrás, posso experimentar aqui ó oh, oh, Gil? Mete lá aí atrás, olha para aqui, olha Estás com o bambini, cabrão? <risos> oh, mas tá, com a, já estás agarrado à mojinha? Ah, já acordei? Já acordaste? <risos> Bom, já temos aqui a câmara de marcha atrás a funcionar perfeitamente com, com os sensores todos, sim, tranquilíssimo. E a imagem de que já, já, é grande. Sim, o é é, o ecrã é grande, exatamente. É grande. Olha, agora dá-me aqui mais uma instruçãozinha de. Legal, sensor. De sensores. É, é, os sensores. Mais coisas que isso, que isso faça, Pronto. curiosidades, deves perceber mais disto exatamente. que eu. Exatamente. Uh, então, é assim: todos os rádios que são montados aqui vão todos já prontos a utilizar. Como veem, está tudo em português, fuso horário certinho. E causa aplicações que, não, que são úteis no dia a dia já está tudo prontinho. Posso dar exemplos aqui Google Chrome, um leitor de vídeo mais completo, todos os seus cheiros completo, Gmail... Sim, isto é aplicações que metes tu? Sim, o é que eu coloco. Okay. A nível de navegação, normalmente instalo sempre o iGo Navigation com a última versão de mapas disponível, um leitor de MP3 mais completo, para quem ainda ouve MP3. Sim, e não, não, não, não usa a NETT em Spotify, Waze, YouTube, VLC também para ver assim Uns filmes que queira pôr com legendas. Porra. Uma aplicação gratuita também para ver de televisão, através da internet, rádios online, o torque que toda a gente gosta. Isso faz sempre -se parte. Olha, estava a mostrar ainda há pouco aqui os menus que dá para pré-definir em este, termos este de arranque da rádio claro. vem com várias opções de, de layout. Em que cada, cada pessoa pode escolher o que gosta. Tem aqui alguns exemplos. Ok. Isto é o que vem com o rádio de origem. E depois temos os outros. E depois temos uns que eu instalo, que de oferta também muita gente conhece, que é aqui o A-Gama, o Car Fica Launcher. aqui que as, a gente pré-defina o, o que é que era aqui. Exatamente. Era este e era E era este o, aqui. o Car Launcher também, que este. este. Parece os, os Mercedes, é. não é? Exatamente, o estilo Mercedes, o estilo BMW, e depois ainda pode fazer download de mais temas. De mais temas. De outros temas diferentes. Yeah, e aí a gente consegue ter o menu mais parecido. Com outras marcas. Sim, exatamente. E este é o padrão que podemos, é o padrão? podemos sempre. Sim, foi aquele que eu gostei, ao, que eu gostei, eu gostei assim. mais. Exatamente. Está bem bacana, vou só mostrar mais uma vez aqui mais atrás. Impecável. Impecável. E pronto, malta, está feito. É assim que fica o aspecto Ignition Vortex. Amigo, e agora, agora vamos fazer uma coisa, e agora o que é que os meus substitutores ganham em vir aqui por terem visto o vídeo, então é qualquer coisa. Exatamente, exatamente. Assim vou, vou fazer aqui um, ganham um desconto de 10% no valor valorável, é um é um Yuri desconto. Exatamente. Yuri, um Yuri 10, aqui olha, e também vou, vou aproveitar para vos mostrar, para a malta dos Mercedes, estava aqui em exposição e ainda há pouco esqueci de mostrar, para a malta dos, deixa-me só fechar aqui a porta, ainda arranca aqui a porta, para a malta dos, dos Mercedes, isto é... Chegar e pumba. É É, caixa, é substituir o radio, o ecrã original apenas. Mantém, mantém o sistema original, não perde nada do carro. E fica com as funções do Android. Digamos assim. Sim. Então pronto malta, está feito. no Vortex, repete para mais um vídeo onde é que é a zona? Somos de Coimbra, na zona dos banhos secos. Perto do Hotel Dom Luís. Pronto. Se vierem aqui, tem um descontozinho. Rádios, uh, luzes... Mas, ah, estava ah, a falar é de... Sistema de som, o que é cima de som? Um não, de mas, então, é aquilo que estavas a ver dos, dos LEDs. Ah, sim. Temos agora, Temos agora o kit de conversão de Shannon paralelo, Ok. Sim. E se a malta vai gostar isso? Como sim, sim. De Shannon paralelo, LED? paralelo, Shannon, de Shannon para LED. Direto, sem qualquer alteração. Balastros, etc. Sim, mantém tudo original. É trocar uma lâmpada por, por a outra em LED. Sim. Fica mais económico. Fica mais económico do, do, do, mas, do que substituir por, um, por uma lâmpada original. original. Ou da Osram, ou Felix, que é mais barato. Ok. Então, rádios, som, colunas, luzes, tintas... Muita coisa. Para o detalhe, sim. Para ser melhor é... Vou deixar o link na descrição vocês é mais fácil verem a localização, serviços, etc, preços contigo, e-mail, mandam-te e-mailzinho, não me a mim para preços. É assim, eu, eu, eu costumo dizer, é pá, quem, quem quiser, tiver pressa em ter um orçamento, ligue primeiro. É mais fácil, é e-mail deve ser óbvio. Ao... Tenho pá, 800 e-mails por ler, 500 <risos> mensagens na página do Facebook, ou então se forem, passem for é é aqui, passem aqui. Então vai, fiquem bem, um grande abraço, na descrição vai estar as link, os links desta malta toda, vou deixar também ali o do, o do Nuno, o do Gil, que o Gil agora vai abrir um, um canal de comes e bebes. É, é Gil Ovinho. Gil Ovinho, vai abrir o canal de Gil Ovinho, vocês vão ter que seguir o homem. Vai, um grande abraço, fiquem bem. Um grande abraço.